Fala aí meus queridos, tudo bom? Aqui é Jorge, Jorge e Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de Winfrey O backdrop é sol, relativa a me, porque me é do devil. Hoje vou lhe passar alguns elementos na pentatônica Para você ter um vocabulário diferente Sim, um padrãozinho novo, meu garoto Na maldade Então, você já sabe Vem com o pai Vem com o pai, meu garoto Vem com o pai Aqui bem de pertinho Vamos focalizar aqui hum. Veja só Casinha 15 hum. Mais uma vez aqui, meu garotinho. Certo? Mais uma vez. Quer uma tablatura na tela? Assim, pra ficar bem gostosinho, bem facinho? Não vou fazer. Você pegou o padrãozinho? Sim, é um padrãozinho. Agora você vai improvisar na pentatônica e vai colocar esse padrãozinho. Jorge fez uma aula facinho pra você. Vem com o pai aqui. Vem com o pai. Vem com o pai, meu caro. Faz um cururururu. <risos> tá ligado? Cara? Você pode fazer a palhetada pra baixo. Você pode usar Hybrid Picks. <risos> Conhece <a> Hybrid Picks? <risos> Quer ver a Hybrid Picks? Você só puxa pro dedinho aqui, meu garoto já é a Hybrid Picks. E aqui você vai ter o poder dessa pentatônica Agora para desse vagabundo E passa para os outros shapes Sempre no mesmo padrão O padrão é Sim, entendeu? Faz burubu. Me de conte uma coisa, meu querido. Você fez Bru-Bru esse final de semana? Hum, você pegou a gatinha e falou, vem cá, meu amor. Chega aqui pertinho. Vem fazer Brubru. -bru. Ah, meu garoto. Sim. Porque elas querem fast fingers.